Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo agora pode também continuar vendo a gente né, no YouTube, basta se inscrever lá e é melhor assistindo o YouTube do que no Facebook. Mas nós estamos aí nas duas mídias, né? você que está nos acompanhando... Fique atento, chame aí o pessoal que nós vamos falar dos assuntos que estão rolando aí nas manchetes dos jornais. Né? Vamos voltar a falar da previdência, da previdência né? que pô, é a aposentadoria sua, aposentadoria do teu pai, que eles estão aí mexendo. Né? Vamos ver, vamos conversar um pouco sobre isso, entender o que é que está por trás disso o nós estamos também né no, no Instagram basta seguir a gente no Twitter que você também vai estar informado a todo momento né, da, das notícias e olha nós temos um boletim que vai pelo WhatsApp né então é só se inscrever no WhatsApp ou mandar o e-mail porque nós também temos um boletim que vai por e-mail né e você assim fica a par e atualizado todo dia o que rola aqui nos Diálogos do Sul. Oi, gente, desde ontem está publicado no site da revista uma longa matéria que, na qual nós tentamos explicar e detalhadamente a questão da Previdência Social. Né? É, a gente está sendo enganado, é, é pura enganação. Essa reforma, né, é, essa reforma que eles estão te, tratando de fazer você engolir a reforma do Maia, isso é uma enganação. Né? No, no, na realidade não muda nada. Né? Leiam a, a matéria que nós fizemos, ela é, é grande, mas é, é exaustiva porque precisa dar detalhes, não é? E a fonte, né, é, a fonte dessa matéria é a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, né, e que chegou à conclusão de que a reforma é desnecessária. Não existe déficit da Previdência. Sabe por quê? Porque a, o gasto da Previdência, da Previdência não, não, não é do tesouro. Ela é autossuficiente. Né? O regime geral da Previdência, da qual nós, vis mortais, estamos inscritos né? no INSS, esse regime geral não pesa no tesouro. Ele é autossuficiente. Você contribui a sua vida inteira com 8% do seu salário, outra porcentagem, com o, o empregador é, é que contribui. E ainda tem outras fontes que alimentam né, o fundo previdenciário que quando você chegar na sua idade limite, você pode se aposentar. E a, a vida inteira, do, o, no, passado, né? no passado, a previdência era superavitária, deu, ela tinha deu muito dinheiro, só que em vez desse dinheiro ir para o fundo da previdência para servir você na velhice, o governo gasta isso a seu antor, ele gasta isso como quer, né? principalmente para pagar juros da dívida, né? para pagar a incompetência deles de resolver o problema fiscal. Essa é que é a realidade. Eles ficam roubando centavos por todo lado, eles ficam vendendo as nossas riquezas, né? exatamente porque eles não têm competência para resolver o problema fiscal. O déficit, eles só sabem fazer novas dívidas. Né? Já está em 70% do PIB e o FMI diz que até o ano que vem, até 22, estará mais de 100% do PIB a nossa dívida pública. Gente, mas vamos voltar... Perdoe, né? eu fico exaltado diante de tanta cretinice. Né? Uh, vamos voltar à, à questão da previdência. Uh, vamos, qual é a lógica disso? Né? Uh, o país tem 240 milhões de habitantes. Né? A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, né? Iguais de direitos, homens, mulheres, índios, negros, brancos, todos iguais. Mas tem uns 10% que nem precisa estar aí na, na Previdência, né? os mais ricos, 2 milhões de, de habitantes, o país rico. A Bélgica, né? tinha um, um economista que dizia que o Brasil era a Belíndia. Né? Uma mistura de Bélgica com a Índia. Né? Os ricos no modo de vida do país mais rico da Europa e a população na miséria né? da Índia, que naquela época era um país de 90% da população miserável, pobre. Hoje a Índia está um país em desenvolvimento competindo com o Brasil em muitas áreas de alta tecnologia. Mas os vice na força ativa nossa de, de trabalhadores, está aí pelos 43, não chega a 60 milhões, mas né? estamos 13 milhões, 14 milhões de desempregados. Uns 2 milhões de gente que já perdeu as esperanças e saiu do mercado de trabalho. Então, veja você, a previdência deixa de funcionar porque não tem quem contribua. Então, o déficit dela é causado pela crise. Não é a previdência que causa déficit. Entende? Como o sistema exclui o trabalhador, né, ela, a, a, a contribuição se torna é, menor do que a demanda num longo prazo. Mas isso não está acontecendo. Não está acontecendo, não aconteceu nos últimos 20 anos. Não aconteceu. E antes desses últimos 20 anos, né, ela, era, ela dava muito lucro. Né? Por quê? Porque o país tinha pleno, pleno emprego. Todo mundo empregado, todo mundo contribuindo, sobrava dinheiro na Previdência. Então, então o problema é do modelo. Né? O problema é da falta de emprego. Né? É, é, tem jornalistas se suicidando por, né? porque não conseguem mais emprego. Né? Vocês pensam que o Paulo Henrique Morim... Né, Amorim, né? Morreu do quê? Né? Ele explodiu? Não, explodiram ele. Tanta pressão em cima dele. Ameaças, ameaça à sua família. Ele não aguentou e o coração explodiu. Né? Outro jornalista em Porto Alegre, desempregado, não tinha onde dormir, dormiu na rua, morreu de frio. Bom, mas nós somos... 200 milhões, são 50, 60 milhões que deviam estar no regime geral da Previdência. Mas, para tirar o nosso dinheiro, né, desde o, do que o Fernando Henrique assumiu o poder, né, tem aí o coeficiente previdenciário, esse negócio, que eles estão tungando a, a Previdência da gente. Quem contribuía, por exemplo, para receber cinco salários mínimos, está recebendo dois. Quem contribuía para receber três salários mínimos, está recebendo um. E o salário mínimo? E quem recebe o salário mínimo? Devia ser, no mínimo, três mil reais. No mínimo. Na realidade, na melhor das hipóteses, cinco mil reais. Na pior das hipóteses, no mínimo, três mil reais. Os caras tiveram a coragem de não aumentar o salário mínimo e diminuíram de mil reais para 998 reais. Isso é, é realmente né, um absurdo. Quer dizer, tirar do mais pobre. Né? Para quê? Onde que eles põem esse dinheiro? É para cobrir o déficit fiscal. De onde vem esse déficit fiscal? do um modelo. Um modelo que não tem solução para o desenvolvimento do país. Então, isso só tende realmente a se agravar. Mas, voltando àquela questão de que a Constituição diz que somos todos iguais, é, não é bem assim, não. Né? Desde D. João VI, há uma gasta na população, que capturou o Estado né? e faz do Estado a sua eh, forma de viver, de, de enriquecer, de elevar-se socialmente. Né? Então, tem para eles um regime próprio de previdência. Está tudo lá naquela matéria que eu recomendo que vocês leiam. Né? O regime próprio de previdência são, eh, olha, 11, 11, 11 milhões hoje de funcionários públicos. Na década de 80 era 6 milhões. Em, em 20 anos, subiu para 112 milhões de pessoas funcionárias públicas. Não tenho nada contra o funcionário público. Simplesmente, acho que, se todos somos iguais perante a lei, né, a aposentadoria dele devia ser igual à nossa. Não, contribui e recebe. Mas, olha, os militares não contribuem, né, não contribuem, e têm aposentadoria com salário integral. Não né, e sem contribuir. Então, essa é uma despesa que você vai entender facilmente, é uma despesa administrativa né, que continua pagando o militar retirado, porque ele pode ser chamado a ativa a qualquer momento, numa emergência. Então, isso é uma despesa administrativa por conta do tesouro nacional. É, tá no orçamento da União, o que a União faz? Coloca na previdência, na conta da previdência. Isso é um absurdo. Não temos nada com isso. Não temos nada com isso. Outra coisa, né? o funcionário público também era no regime administrativo. Aí, depois do, do, dos anos 8, 8, 90, creio, no 80, né, e eles passaram também a contribuir. Aí a conta, é claro que ainda não fecha. Ele começou a contribuir há pouco tempo. Mas nós também não temos nada com isso. Oh, por que, que nós é que temos que pagar a conta deles? Isso é conta do tesouro. Não pode cair na conta. Da Previdência Social. Então, se vocês prestarem atenção na matéria, está tudo bem explicadinho. Né? O, o governo usa o dinheiro da Previdência para outros fins, né? contrariando a própria Constituição e as leis que a regulamentam. Esse é o fato. Esse é. O fato. Não aceite essa farsa né, da reforma do Maia, porque isso só tem como objetivo tungar você, tirar o teu dinheiro né, para sustentar essa casta, né, essa casta que ocupa hoje o poder, né, essa, casta, essa gente que ocupa o poder. são tirar essa gente do poder. Ui, não dá para sustentar mais isso. Temos que, temos que chamar pra, por novas eleições. Mesmo porque a eleição foi uma farsa. Vamos reunir aí todos os advogados do Brasil e do mundo né? mostrar que isso foi uma farsa e exigir dos tribunais né? do do Supremo exigir, do, do, do Superior Tribunal Eleitoral, que se faça outra eleição, porque com essa não dá. E como está todo mundo aí sentadinho olhando o espetáculo, só protestando, não vai acontecer nada. Eles vão ficar 40 anos no poder. Olha que eu disse isso no período eleitoral, hein? Não deixe essa turma tomar posse, porque se eles tomarem posse, eles vão ficar 40 anos no poder. Esse é o plano deles, tá bom? Fiquem conosco, acompanhe, chame tua gente, né? e estamos aqui para esclarecer qualquer ponto que você deseje Veja como é um governo de ocupação, né? como é que entra e sai é, ministros aí tudo de acordo com a vontade desse grupo que capturou o, o poder né veja o que eles fizeram com o Ministério de Relações Exteriores né? Né? seguindo um, um, um bruxo lá dos Estados Unidos né? e agora quer mandar o filho para ser o, o, o filho Eduardo né pra, que é deputado federal né que que é mandado de embaixador para os Estados Unidos. E quem é que está contente? Né? É o Steve Bannon. Né? Aí os filhos do Trump. Isso aí é, é o reforço né, da internacional fascista que o Steve Bannon, com dinheiro da Cambridge Analytical, né, com dinheiro do Edward Mercer, né, está montando no, na Europa, nos Estados Unidos, né? o Brasil agora é também sede né, dessa internacional fascista. Né? O, o, o Bano está contente que lá, o filho do Bolsonaro lá, porque sela né, essa participação do Brasil no movimento. Preste atenção, gente, no que está acontecendo. Não deixe que isso evolua, porque você não terá país para teus filhos e netos. Essa que é a verdade. Até a próxima.